É mágico anormal, é, é sobrenatural Tenho poder que quase ninguém tem, tenho que tirar o amuleto da Gwen Esse poder não é digno a ninguém, apenas eu Daqui a pouco tudo que você tem será meu Eu não preciso de ajuda, sabe que a vida muda e eu também mudei Agora estou à procura do amuleto da magia Lamento mas dois, não vou você, não Esse poder emana, se teu poder é máximo Eu sou o um mago Eu vou acabar com os sons, não importa o que acontecer O garoto do relógio, desejo que ele vá morrer Ele só tem o que ele tem, e hoje por causa da artefato Sem isso ele não passa de um pra casado. Minha magia é inevitável Você pode sair de perto eu não sou mais um aprendizado Agora eu sou Um mago um Esse poder emana Se o poder é máximo Eu sou Um mago Então esse é o poder do homem com todos, com a encantriz. E se poder emana, o um nome de semana Mas eu já sei o que fazer. A minha magia é capaz de trazer o ódio à paz. E só isso é só que é preciso trazer. O portador se sai, o privilegiado. Mas isso não muda o fato de que eu sou. Esse poder emana Se teu poder é máximo Eu sou